Boa tarde é, Você vê que o, o título da palestra é, é quase um convite, uma DR é, Precisamos falar sobre o teste de estrutura Mas é bem isso mesmo é bem, é, Tem muito Vou fazer um disclaimer aqui antes de começar Que é Não é ainda uma proposta consolidada final. eu não estou dizendo a vocês qual é a palavra Eu estou aqui como organizador ainda né? Aqui é um in, início de um debate Então tem coisas aqui que vocês vão discordar E eu quero que vocês discordem eles estão liberados para discordar veementemente, fortemente, e podemos discordar, concordar violentamente com o falo. Eu, eu descobri esse termo ontem. Às vezes as duas pessoas estão lá gritando uma com a outra, e aí você, uma pessoa externa fala: Mas eles estão falando a mesma coisa. Então eles estão concordando violentamente. É Você é que quando você ia passar por isso, né? Você está tá falando assim: Os caras falam a mesma coisa, duas pessoas falam a mesma coisa, por que eles estão discutindo? Não, é porque só estão é nervosos. Então a ideia é essa, assim, então, talvez no meio da palestra, se vocês não ficarem desconfortáveis no final a gente tem um momento só para perguntas, se você quiser deixar no final ou quiser levantar a mão para a gente falar no meio se a gente der lugar demais no meio, enfim, eu vou dar uma parada na discussão e a gente continua no final, mas às vezes é importante fazer um adendo no meio da apresentação Sinta-se à vontade, eu vou tentar mediar isso da melhor forma, tá? Então, se vocês perceberem aqui, é, meu nome não está no começo da apresentação isso é proposital, porque essa, esse início de debate, esse início de trabalho foi feito pelo time que eu trabalhava, que é o Infradel Team. Então, eu quero deixar claro que não é um trabalho só meu, é um trabalho conjunto. E para começar, geralmente segundo o segundo slide é o slide do apresentador, né? Então, aqui é o segundo slide... O segundo slide é o slide do time. Né? Quem era o time, quem era do do, do time tem duas semanas, então, o time é um time interno da Totox, que ele é focado em fazer a migração do que a gente chama de modelo tradicional de, de operações. Sim. Eu sou de operações, acho que na hora que alguém pergunta aqui da Totox, tá tá tá o única que né? tem lá. Tá. É, acho que tem a migração única, né? Tem alguém que precisa de mim, operações aqui dentro, alguma coisa, algo parecido? Levanta a mão. Não, o então, nosso time era é um time de operações e o nosso time é um time focado de consultoria, um time dentro da de, Totox, a empresa de consultoria. E esse time ativou focado em migrar ambientes, organizações, empresas, do modelo antigo de operações para o modelo novo. O que é o modelo novo? O modelo de cloud, o modelo de auto-serviço modelo que você não precisa, que infraestrutura deixa de ser o cyber, deixa de ser o gargalo. A ideia é que. A nossa, nosso, isso o próprio CFC falou é que bota em produção. Não faz sentido nenhum, Nenhum, na minha opinião, se isso admin é tem um botão para fazer deploy. Se quem aprova não é isso admin, é de, é de mim é só um. um o que aperta porque o botão vai estar na mesa de quem tem que colocar em, em, em produção. Então é bem isso, assim, nosso time é focado nisso, de dar autonomia a quem tem que ter autonomia com todas as métricas, todo o monitoramento, com todo o processo todo, todo automatizado. Então tem pessoas do, do mundo todo praticamente, pessoas de Porto Alegre, de Belo Horizonte. Uma das pessoas que do Belo Horizonte é, é um indiano que está em Belo Horizonte, Chicago, Quito, então a gente tem também funcionário, raramente estão ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa então depois vocês querem conversar sobre isso é uma palestra a parte básica e as, as principais tecnologias que a gente trabalha cloud a gente trabalha com a Amazon, a AWS né? a cloud da Amazon a automação de, de infraestrutura a gente usa o Enso e o CloudFormation uhum. né? teste a gente testa com Cyberspec e teste infra containers docker e Python uhum. Grubb, que é a organização basicamente que a gente faz E esse aqui sou eu, é, meu nome é Rafael Gomes, mais conhecido como Gomex Se é, você perguntar por aí quem é Rafael Gomes, ninguém vai saber vai Se você falar Gomex, alguns que vocês vão saber Sou eu, Gomex, eu sou solteiro apoletano, solteiro apoletano né, que é quem é nascido em Salvador Não sei se vocês sabem Sou apaixonado por compartilhamento, então o que eu estou fazendo aqui é o que eu gosto de fazer Então se vocês têm evento e queiram que alguém compartilhe o conhecimento Ou que eu sei, eu estou à disposição, eu gosto de fazer eu sou consultor da ThoughtWorks, ali está meu blog, o meu Twitter e as minhas áreas de interesse. E algo relevante eu agora, que eu estou fazendo agora, na verdade eu terminei de fazer esse livro. É um livro sobre docker, docker para desenvolvedores. Ele é um livro que é no esquema paga enquanto quiser, inclusive nada. Né? Ele está no link up, naquele link é ali embaixo. Se você bota docker para desenvolvedores no Google vai aparecer ele. É um link que ele é, tem mob, tem PDF, tem pub e é está de, lá de graça. Tem um preço sugerido de 15 dólares, mas você pode botar no um zero e baixar de graça. Tá? A ideia dele é que você não precisa saber nada de Docker, é zero. Eu sou um desenvolvedor, eu sou alguém da área técnica, eu sou um quê? QA, eu sou um Q, eu sou alguém que quer, que tem um o mínimo de conhecimento desse movimento, tenha um mínimo de desenvolvimento, que tem o mínimo conhecimento técnico e quero aprender Docker. Esse livro é para você. Se você for essa pessoa e você não souber Docker, você tem que abrir um bug lá, que ele tá no entendendo também. Você abre um bug e eu vou corrigir Porque o objetivo do livro é esse Se o livro estiver atingindo o seu objetivo, é um bug Você tem que abrir depois a gente que corrigir E ele é licenciado em Creative Commons Total, é a licença mais abrangida do Creative Commons Você pode baixar meu livro, imprimir e vender, que Não precisa pagar nada Você pode fazer um curso com meu livro, o que você quiser O livro é de fato aberto E ele está no GitHub Se você quiser escrever um artigo, quiser corrigir alguma coisa que está errada Modificar alguma coisa Você manda um pull request lá no GitHub Eu, vou ser, eu recebo o um pull request desse livro no um mínimo duas vezes por semana. Tem muita gente colaborando, muita gente mesmo. Então, sinto essa vontade é uma comunidade. E aí depois que eu fiz esse livro, eu estou fazendo agora, então, as pessoas perguntam, e o impresso, né? Como é que você vai imprimir não, o caso não pode? Tipo, vamos, vamos imprimir. Eu não consegui imprimir essas editoras que normalmente se imprimem porque eles, eles demandam licença, copyright. Ele precisa que. E é um modelo de trabalho que eles trabalham, de fato, é a forma como eles trabalham. Eles vão ter como trabalhar com livro no de graça, eles vendendo também na, na, no site deles. Eles demandariam que fechassem a proposta do livro no IRS. Então, para eu poder imprimir, eu estou fazendo uma campanha no catarse, que é, se você pagar 40 reais, você tem um livro na sua casa numerado, o eu vou fazer uma tiragem de 300, a pessoa, você vai ter um livro de 1 a 300 com um número, aquele livro é só seu, tem número, autografado para você, 40 reais já para entrega na sua casa. Então, tem, ainda tem 40 dias ainda a campanha, você só, só vai Conseguir comprar o livro, quem participar da campanha? Não tem o livro depois para vender, eu não vou ter um mecanismo para vender depois. A campanha tem um catálogo, quem quiser depois pode pegar o link, o link é enorme, pode pegar o livro depois. E aí, uma pergunta interessante para um evento de testes: né? Por que vocês testam? Quem quer responder o levantamento? Por que vocês testam? E aí eu falo testar, Vamos, vamos sair da caixa, mas só pode o Por que você testa tudo? está cozinhando você testa, você se prova. Porque quando você faz qualquer coisa você sempre testa. Nada é perfeito. Oi? Nada é perfeito. É Para saber se está certo. Pra saber se tá certo. Procurentar. Oi? Procurentar. Documentar. Tá Para provar que? Para provar que fez. Tem uma coisa aí que Procurento. tá. Oi? Processo de é defeito. Tem uma coisa aí que você vê que tem um assunto aí que permeia tudo, tudo que eles falaram. Que é questão de confiança. E aí a confiança tem a ver com uma coisa que toda vez que eu falo Alguém fica meio desconfortável É porque a gente não confia no trabalho que a gente faz E na verdade isso é natural do ser humano, gente Não precisa ter medo disso É dizer, gente, a gente é ser humano, a gente pode errar Então, como a gente pode errar, mesmo seguindo uma receita Não só a gente pode errar Alguém que deu algum produto pra gente pode errar também Então a gente tem que testar A gente tem que garantir a confiabilidade A gente não pode simplesmente fazer e achar que é suficiente, Porque eles não existe sempre tá? Então perceba que a apresentação, ao longo do tempo, a minha mestra dela é confiabilidade. Estamos falando de manter confiabilidade, de, de, de confiar no que a gente está fazendo. Porque a gente está entrando agora no mundo da automação. Se as coisas estão indo automaticamente de um lugar para o outro, você, preci você precisa que esse processo esteja testado automaticamente também. Tá? Então, então, já falamos muito de teste ao longo de vários anos, esses eventos e muitos outros sobre automação de teste de, de código, de aplicações, isso não é mais uma novidade, é, é algo que a gente já sabe que precisa ser feito, mas se fala pouco ainda de, de teste de infraestrutura. Se sequer fala de teste, imagina a automação desses testes. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar agora. Então para a melhor que a é, é confiabilidade. Então agora, quem nunca passou por uma situação agora. dessa, vai né? quando eu fiz o né? Ah, tá ali atrás. Marca o deploy para sexta-feira, né? faz um deploy por mês e aquele negócio com o A1, que eu arrumo, se você falou. É, tipo, não, isso, isso acontece por quê? De novo, confiabilidade. Eu não confio no meu processo deploy. Eu não confio em deixar meu DBA ir embora enquanto estou fazendo deploy. Ninguém nunca fez deploy. Você fez um processo em dev. Não é? Não. Mas quem fez isso aqui levanta a mão? Quem já fez isso aqui? Ninguém faz. Ou se fez, normalmente vai ter uma história um pós-mortem depois, né? Tipo, já tem um, algo que deu errado e você não pegou. Então, é, é muito isso, sabe? Tipo, quando você não confia ou você não tem testes, ou você não confia nos seus testes, você não tem essa sensação de tranquilidade. Você sempre está tenso, você sempre quer deixar todo mundo ali e todo mundo ali. Naquele processo por é dinheiro, é hora extra, você não faz... Você não faz depois da área comercial, você não confia, que alguma coisa pode estar errado, pode afetar seu negócio. Então, de novo, tem a ver com confiabilidade. E aí como é que os testes eram feitos antigamente? Né? E aí eu estou falando, sei lá, cinco anos atrás, no mercado como um todo, né? No Brasil, muitos lugares são feitos assim. Desenvolvimento, o nível de demanda que desenvolvimento mandava para a gente de operações era muito, sempre foi muito alto. Sempre foi relevante. Mas de cinco anos para trás até então, o concorramento aumentou muito. Porque a diferença é que a engenharia de software evoluiu e a área de ciência de evoluiu não foi igual. As tecnologias e novas metodologias para a engenharia de software evoluíram muito mais rápido do que para a gente sensadmin. Então, vocês tiveram muito mais bibliotecas novas a serem testadas, ferramentas novas a serem utilizadas, gerência de repositórios em, em alto nível de. de, de biblioteca de aplicações, então vocês tinham demandas cada vez maiores o tempo todo e a gente era a mesma quantidade de pessoas dando conta dessas demandas e a gente sempre testou essas coisas automaticamente ou manualmente ou seja, quando você pediu uma máquina pra gente um J-Boys, um Tomcat um servidor PHP ou qualquer coisa do tipo a gente pegava a máquina instalava a máquina fazia as coisas que você pediu entregava para você, e o teste era ver se o IP está está pingando e pronto. Os testes eram sempre mais então, Quais problemas a gente tinha com isso? A gente tinha esses problemas. Não tinha uma padronização. Ou seja, se o Gomex fez o primeiro servidor, eu fiz de um jeito, é um servidor de voz. De voz, mesma versão, mesma biblioteca, mesmo tudo. Eu fiz de um jeito. Se depois uma pessoa do meu time pegou o ticket igualzinho aquele para fazer, essa pessoa não vai fazer igual. Então você não tem paralisação, você não tem testes, os testes são insuficientes, né? porque se você vê só a versão e se está pegando, é óbvio que isso não é suficiente, tem muito mais características que você precisaria testar, que você não testa porque você não tem tempo. Não tem rastreabilidade. isso quer dizer o quê? Se um dia eu, Rafael, subi o serviço, testei, entreguei para o um cliente, e no futuro, esse mesmo cliente abrir ticket para a gente de novo, pedindo para modificar esse ambiente, os testes que eu, Rafael, apliquei naquele momento, não serão feitos de novo. Porque a outra pessoa que pegou não faz ideia do teste que eu fiz. Esse teste não tá na minha cabeça, era é a forma do meu trabalho. Então, você não consegue rastrear o que foi feito e garantir que o que eu vou entregar de volta está naquele padrão de qualidade. Isso é se eu tivesse um padrão de qualidade para entregar testes nesse caso, que não é o caso. Pouco interesse em reproduzir, né? mesmo que tivesse uma documentação explicando como é que são os testes, as pessoas não liam, não tipo, é muito trabalho, eu tenho um milhão de demandas para atender e não vou ler nada. Eu só vou pedir o que você, fazer o que você pediu e entregar de volta. Teste você, se não tiver o case, me manda de novo que a gente resolve. E isso aqui é algo muito latente na área de, de operações, que é a necessidade de conhecimento um especializado. Quem aqui já trabalha ao médio dentro da empresa, vocês conhecem algum Cisa de Mijunio? Você já percebeu isso? Vocês não têm não, não, não tem esse, esse conceito de Cisadmin Júnior. Ou o cara de mim, ou ele é alguém de suporte que ajuda de mim. Ele pega a habilidade ali, vai ali fazendo quase um, um pareamento ali, um, um, um trabalho de sombra, né, trabalhando junto, e quando ele vira já um pleno, aí não, agora você é Cisadmin. Não tem mim junto. Por quê? Porque o nível de responsabilidade é muito alto. Como tudo é manual, tudo depende muito da, da pessoa, do, do operador daquele momento ali, ele precisa ser, ter muito conhecimento. Eu preciso confiar muito em uma pessoa para dar 100 SH para ele. Imagina, o cara entrou agora, eu vou dar 100 SH para ele, acessar todos os servidores? Não, ninguém dá. Então, como é que você consegue contratar um os assim? Como é que ele vai dar suporte a uma coisa que ele não tem acesso? Então, sempre tem essa dicotomia. Então, isso aí é uma coisa grave. E aí, vou falar um pouco como é o processo, né? O processo de quando um deve pedir o ambiente funcionar dessa maneira. Eu falava, ó, Recebi uma demanda e preciso de um ambiente. O que é que eu faço? Abro um ticket. Quem, quem nunca participou? Quem, quem já fez isso aqui levanta a mão? Então, tipo é típico. Você pede um ambiente, abre um ticket pro, o time, o time vai lá, pega a lista dele de, de tarefas, que é geralmente 50 chamadas, no mínimo, ali, o tempo todo. O é, seu é o 51 primeiro, e pronto, você vai ser atendido em algum momento. Aí pronto, chega o seu, eu vou lá, eu faço o que você pediu, porque você que está pedindo, você tem que especificar tudo o que você quer. E aí tem o um primeiro problema aqui: essas duas pessoas, até então, nesse, nesse modelo antigo, não falam o mesmo idioma. Desenvolvedor fala: eu quero um servidor de aplicação Java, com a biblioteca tal, tal e tal. E quero. É... E quero acesso à internet, não, raramente ele fala que precisa de, um, de um determinado acesso à internet Ele fala, eu quero saber servidor de aplicação Java com uma biblioteca tal Operações, não entende isso, operações é, eu quero, me diga o nome do servidor A versão exata e onde eu baixo as bibliotecas e como eu instalo, porque eu não sei como instalo a biblioteca Se você eu você pudesse até me dar acesso para você fazer, mas não sou eu, me diga como é que faz que eu faço Então, as pessoas não se falavam, né? eram idiomas diferentes Todo o problema que dava aqui nesse processo de criar um ambiente para entregar, eu tinha que passar para o dev, ele validava isso, e falava que estava errado e era aquela coisa, né? É um jogo de empurro, ou ele está lá, ou ele está cá, ou ele está lá, isso tudo por ticket. Pensei, eu, toda vez que ele respondeu, ele atualiza o ticket, e aí, eu, de novo, toda aquela demora de atender, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Antigamente, isso era perfeitamente possível. A gente pediu um ambiente a cada, sei lá, qualquer Dois meses? Três meses? Quatro meses? Seis meses? Não era pedir um ambiente por semana. Então, só que se demorasse, isso acontecia só atrás ou seis meses mesmo, não é um problema. Hoje não. Hoje, a realidade, pessoas novas entram, elas estão pedindo ambiente o tempo todo. Hoje, na verdade, está no mundo que eu entro lá, cadastro minha conta na Amazon, um free tier lá, pego o servidor em cinco minutos. Esse, esse é o mundo lá fora, fora da sua empresa. E esse é o mundo que, quando o desenvolvedor entra na sua empresa, esse é só o mundo que ele quer. Ele entra assim, ele fala: Ô, oh, como assim para cadastrar minha conta de e-mail eu tenho que mandar um ofício, pedir assinatura? Não, eu vou no Google e preencho o formulário e minha conta de e-mail com o dobro de e-mail, de, de, de, de, de, de código. Então, é, pensa assim: o mundo lá fora está completamente diferente do que está dentro da de organização. Assim, e a pessoa entra querendo isso. isso não, é nem, não é nem uma fé da pessoa, é questão inconsciente. A pessoa entra com essa ideia, não, é normal. Então, isso aqui era o que acontecia E eu, como operador aqui nesse caso, né, fazendo os testes manuais Ele entregava, fazia os testes manuais e aqui todos aqueles problemas que ele fazia Esse amarelinho aqui, ó, pense que toda vez que esse amarelinho aparecer Todos esses problemas acontecem E aí depois, a pessoa pedia o um ambiente e ele precisa ser alterado Aí ele fala, eita, o então, desenvolvedor Não era depois seis, não era o sete Ok, acontece, ele passou, ele vai testar na aplicação, ele viu, ah não, é o 7, é não é vocês não. Aí você chega, abre um ticket, o vai lá, atualiza os ambientes, né? Atualiza os ambientes e coloca aquilo que você pediu e faz teste de novo. né? Então esses testes de novo. E aí a pessoa que pegou aqui o ticket não sabe como é que faz o teste, aquela questão da restabilidade. Para fazer deploy, a mesma coisa. Quem é que nunca, na verdade eu achei que deve ter? Quem é que, hoje, na empresa, precisa abrir ticket para fazer deploy? Levanta a mão. Tem uma ali que chega e tá quase quebrando o braço. <risos> <risos> tipo, é software as a ticket, né? Tipo a galera fala, né? Deploy as a ticket, tipo, você tem que abrir um ticket para fazer deploy. E aí, você lembra do, do, do tanto de tickets que a gente já tem lá? Ar-condicionado, consertar vazamento de água, tipo... A gente, tudo isso a galera acha que a gente faz. A gente tem que tratar tudo isso para chegar no seu ticket, que é a coisa mais importante da empresa. Daquele setor de TI, a coisa mais importante é aquele deploy. Ele está lá no meio de todos os outros. É daqui que seja priorizado, daqui que alguém ligue para alguém para é priorizar, já passou o time, já o seu concorrente já botou lá. Então o deploy é feito assim e depois do deploy é aquela discussão. Né? Quando alguma coisa está errada, é um time empurrando para lá e o outro para cá. Não, é porque o seu servidor que aumenta se o cara tá com 16 GB, eu já botei 32, o né? negócio não funciona. Aí não, não, eu vou dar uma olhada aqui. Aí, um olha às vezes, não, não, de fato, o problema é estava aqui, alguém sempre segue assim, os dois botam a culpa no outro, mas os dois estão tá olhando, porque ninguém confia. Nem o desenvedor confia no que fez e nem o óbvio confia no que está fazendo. Porque não é uma questão só de falta de capacidade técnica, era falta de ferramentas para ele saber o que está falando eu Não falava o mesmo idioma, as pessoas falavam, pô, ele falou com tanta verbência, né? Vai que aqui é o negócio tem que falhar. A IOP vai lá e olha também. Então alguém em algum momento desse em algum momento que busca, que estão buscando lá, eles falam, não, eu estava aqui, cara, eu fiquei aqui no jogo. Então, isso é um problema. E aí eu já falei, né? o manutenção de ambientes que tinha que ser feito. E agora, né? Para, para a alegria, para a nossa alegria, infra virou código. Isso aí é um processo já de 5 anos para cá, né de 2012 para cá, infra. O código, e aí é isso aqui. Né? Quem antes desse, antes de 5 anos, antes da nascer Puppet, antes de ter Chef, antes de ter isso antes de ter tudo isso, antes de ter é, SFN Engine, antes de ter tudo isso, era assim que a gente fazia. gente. Não sei se vocês já pegaram isso aqui. A gente fazia script bash. Eu mesmo tinha um script bash lá na UFO que tinha 400 linhas. Todo servidor Linux que entrava em produção, ele rodava o script Shell de 400 linhas. Isso só podia ser rodado uma vez. Se eu rodasse duas, dava problema. A é gente, tipo, ah, não rodou certo. Formata a máquina Porque se eu rodar nessa máquina, dá. Tipo, era, 30, era um script que era um script feito por todo mundo. Todos todo os admin mexiam nesse script, colocava e enxatavam coisas. Ele funcionava uma vez, mas na segunda sempre dava problema. Então, era assim que a gente fazia. Ou seja, esse modelo aqui de codificação, de infraestrutura, era um modelo que normalmente é feito em software. Imperativo. Eu tenho que. Linha a linha, de forma clara, dizer os passos para as coisas acontecerem. Eu tenho que tratar todas as condições, eu tenho que fazer todos os laços necessários, todos os testes têm que estar lá dentro. Essa é a maneira imperativa. Tem outra maneira que é a maneira declarativa, que salvou a nossa vida. Imagina, a gente sai agora disso aqui, que olha, para se si, para vocês isso aqui já deve ser complicado, para a gente que é operações, isso aqui é um humor. Só fazer isso aqui quem tinha muita coragem. Quem era operador precisa de mim. Um pouco mais convencional, não fazia mesmo, fazia na mão com o povo. Demorasse o tempo que fosse, eu vou fazer da mão com algumas coisas. Vinha, viemos para cá. Isso aqui, tudo: essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas aqui, se resumiu em 3 linhas aqui declarativo. Eu digo: o usuário, declaro o um recurso usuário, o nome do usuário é E1, um, garanta que ele está presente e o grupo precisa de mim. E depois eu digo: garanta que o grupo precisa de mim e esteja presente. Pronto. Como é que a lógica, os IFs, isso vai acontecer? não quero saber. O Puppet nesse caso vai fazer isso para mim. Ah, e se o usuário já existir, o Puppet resolve. Se o usuário já existir, o Puppet não cria. Ou seja, se o usuário já existir, ele não cria, mas ele coloca no um grupo em mim. Se eu quero remover o usuário, veja o botão set moto purge. Se o usuário já não existir, ele não faz nada. Ele pula aquela tarefa. Então eu preciso me preocupar com o que vai acontecer. Eu, digo, eu saio do processo eu tenho que dizer como, e agora eu, quero dizer, eu falo, eu falo agora o resultado, eu quero isso. Eu digo o resultado, do que eu quero, e as coisas acontecem. Isso aí para a gente um absurdo, a, a mudança de paradigma. A gente saiu do modelo, que a gente tinha aqui, sei lá, três pessoas com uma conta de 50 máquinas, a gente trabalhava, eu na UF, eu cheguei a trabalhar, fazer 250 horas no mês. Eu trabalhava todo, todo, todo dia, até 10 da noite, e todo final de semana eu trabalhava uma época bem, bem, bem complicada gente e era, a gente tinha um parque que só de, só de ativos de rede a gente tinha 800 gente tinha 800 ativos de rede run um switch, roteador firewall espalhados por uma fronteira. E eram duas pessoas de tomam conta de 700 de rede tudo uma tudo uma e, e servidores a gente tinha por volta de uns 300, 400 servidores e eram duas pessoas de tomam conta então imagina como era então, quando alguém fala assim, ó, saiu o Shell Choque, tem que atualizar o Shell de todos os guardas. Imagina como é que a gente fazia. E a gente é avisado muito, porque o nosso empreendedor da UFPA é o emprego 92, que é o emprego dos Estados Unidos, porque a UFPA, na época, era dos universidades federais, foi as primeiras que tinham internet na época. Então, não tinha um bloco para sair. Ele tinha que receber um bloco que era green. Então, os Estados Unidos é muito avisado para ataque, e aí, como ele pega o bloco inteiro, a UFO, a gente recebe ataques a cada 5 minutos na UF, A gente passa um scan na UF a cada 5 minutos. Sério mesmo? Se você olhar o log, ele fica assim, 5 minutos. Você é tem um padrão já. Você tá ligado que, pra você, escanear a internet toda com ping é 5 minutos hoje né? Você consegue ver todos os IPs e que estão na internet em 5 minutos. Tem que sair o que é fazer isso. Então, a gente recebia muito isso e a gente tinha que fazer as coisas urgente. A UFO era muito atacada e tudo mais, então, quando alguma coisa acontece a gente faz manual, é isso aqui salvou a nossa vida. Né? Hoje o cara de ops ele faz um código como aquele que eu mostrei, manda para o Git e nesse código ele diz quais são as máquinas que vão receber cada atualização, cada modificação. Isso vai para o Git, vai para uma máquina que essa máquina lida e conecta em conectar todas as máquinas que você precisa fazer as modificações e atualizar. Olha lindo. Agora, eu não preciso mais de dois, só preciso de um. O outro vai fazer projeto, o outro vai fazer outras coisas, melhorias, vamos melhorar isso, mas sim, coisas mais... Porque tem, tem essa lógica também, né, de, ah, tá automatizando, vai demitir as pessoas. Não! A sua empresa tem outras demandas que estão represadas. Elas não, ela não consegue contratar uma pessoa especializada, uma terceira pessoa. Ela até queria, ela até tá teria grana, mas é difícil quando te chamar uma pessoa, de treinar, de confiar. Então, essa pessoa que ela já confia, a segunda pessoa que ela já confia, pode fazer outras coisas mais interessantes pode potencializar o seu trabalho. Tá? Então, a gente pode fazer isso, a gente começou esse processo lá. Então, isso aqui é lindo. É né? automatizar, você com um clique, você mexe em 50 marcas, né? Isso é massa, máximo, né? né? Vamos lá, né? Só sonho, não é? E aí tem alguns fatos, né? Guarda isso aí, depois a gente volta para aquele desenho. Os fatos é que hoje, nas empresas de médio grande porte, você não atualiza mais nada no anual, os servidores, os CISD nem tem acesso a SH, com acesso a ROT na máquina. Ele tem acesso somente leitura, várias empresas já são assim. E aí, um, um outro fato é que comprova que infravermelho código, que é a área mais conservadora de uma era e banco de dados, mais conservadora, uma, ela, printar, sabe, mais conservadora é a área de redes. Você vê que se move bem lentamente. E alguém era da OI aqui, pode confirmar. Hoje, você ser de redes, não saber esse você não trabalha mais perigo quem não sabe que STN é Software Defined Network? Você é basicamente você escreve um script de Python que ele define como sua rede se comporta. Antigamente você tinha que colocar as rotas, né? Você coloca uma rota, rota. Hoje você escreve um script e o um software define como sua rede funciona. Isso é muito lindo. Quem não viu ainda, deu uma olhada no STN negócio. Inclusive a maioria dos ferramentas de cloud, OpenStack, CloudStack, a própria Amazon, tudo já tem é, a API de STN. Esquema de rotas, que é de rota de a, de a software. É o software mesmo. código, um pai, E não há como atender a demanda, como eu falei, a demanda só faz crescer. Imagina se a Amazon, a cada clique que a desse lá para subir a máquina nova fosse uma pessoa subir na máquina Laura. Não tem como. Você tem que automatizar. Não tem como você, fazer, você atender a demanda que o mercado pede sem assim, automação. E também, a automação como método de garantir padronização. Né? Você tem que garantir um mínimo de padronização. Já que está sendo tudo. Demanda corrida, eu pelo menos quero garantir um nível de padrão. Eu quero pelo menos garantir que coisas mínimas de segurança estão sendo aplicadas a todos os servidores. Eu quero garantir que pelo menos as versões estão sendo as mais atualizadas. Eu quero garantir o um mínimo de alguma coisa. Então, com automação, isso é possível. Se infrajudicar o código, precisando né? testar esse código. Quem é que mexe com isso? Eu vou, eu vou levanta a mão. Quem dessas pessoas de testa o código? Duas pessoas levantou e só uma levantou depois do teste. <risos> então, se você. Se, se agora você escreve um script em Python que mexe na sua rede, ou seja, que ele manipula a coisa mais básica da sua empresa com relação à TI que é a sua rede, se você não testa isso, você está em mal e Então se é um código, como todo código, você precisa testar esse código. Vamos lá, Eu já me levantar a plaquinha. E lembra daquele, daquele diagrama que eu mostrei? Com um clique você mexe várias máquinas, né? Vai que você... Teve um boato na internet um tempo atrás, mas é um boato perfeitamente possível, já se ia acontecer, que uma pessoa que prestava serviço para uma empresa, ele deu um comando lá automatizado e apagou 50 servidores e isso atingiu 1.300 clientes. Teve uma história dessa um tempo atrás aí? Que é basicamente ele deu um comando rm-rf só que o rm rf lá no comando dele automatizado ele recebeu uma variável barra outra variável Ele esqueceu de passar essas duas variáveis Aí ficou rm-rf barra Ele fez isso em todos os servidores dele Se você perceber isso é um erro muito possível que nunca esqueceu de passar uma variável na hora de rodar alguma coisa Na hora de rodar um comando Então você pode esquecer Então se você tem um bug no seu código, e esse bug vai para o seu Git, o código que você botou, vai para a ferramenta de CD e atualiza, você pode destruir sua empresa inteira. É como tem aquela piada bem antiga, inclusive DevOps que fala que DevOps é fazer merda de escala. Hoje falando atrás eu já fiz R menos RF na é empresa <risos> ah. Então, é, isso é bem comum, né? Porque às vezes a, as pessoas podem errar. E eu acho que no ambiente dessa automação, quando você tem teste, inclusive, você pode, você pode testar e errar mais. Essa É a ideia. Eu defendo isso, que é a ideia é de, se é para errar, erre logo. Né? Vamos testar, não vamos repetir as pessoas de, de tentar. Se a gente tem um ambiente que as pessoas não podem tentar, a gente não consegue inovar, a gente não consegue melhorar, as pessoas têm o direito de errar. E o ideal é você ter um ambiente resiliente, suficiente, se a pessoa erra e você nos traga com tudo. Né? Então, o que eu estou propondo é exatamente isso, os testes que eu estou propondo é exatamente para isso. Então, né, no modelo que não tem teste, é automatizado e não tem teste, é isso aí que pode acontecer Você pode colocar um bug no seu código e esse bug ir para todo o seu ambiente, toda a sua empresa Isso é perfeitamente possível tá? Vai fazer teste manual? Se você está automatizando, se você está fazendo a o automática, Como é que você faz teste manual? Não faz sentido não depois, que, depois que eu já dei rm-rf em todos os servidores, não faz sentido eu ir para lá e ver se eu fiz ou não já foi, já foi, tá? Então, esse é o modelo proposto, que é um modelo que você... Inclusive, que essa camada de teste aqui, ó, ela nem existe. Ela não está ela criada lá esperando você mexer nela. A ideia é que ela não existe Como é que funciona? A ideia é que sua ferramenta de, de continuous delivery, de entrega contínua ou de integração contínua, ele conecte na cloud e fala assim, ah, pessoal, o Google, o Azure, me dá uma máquina aí, cria uma máquina do zero, ele cria uma máquina naquele momento que é super rápido, cria uma máquina já baseada em imagem, isso demora segundos às vezes, um minuto talvez, algumas ouvens, ele sobe a máquina, você vai lá, provisiona essa máquina que você acabou de criar com as, o, o código, com o seu código IS, o WordPress que seja, e depois que faz tudo isso você vai lá e testa, você escreve teste se você garante. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Ah, mas não cria uma máquina para mim. Ok, a máquina acabou de criar. Está o Ginex nessa máquina, ou seja, essa máquina tem praxe reverso, Está o Ginex nessa máquina e configure ela desse, desse desse, jeito, faça essa e essa configuração de segurança e abra essa porta no Fire. Eu falei de tudo isso para ele e o que ele. Aí depois eu tenho um teste que é um processo depois do provisionamento que fala: ó, oh, essa máquina tem Ginex? Tem, pronto. O teste 1 passou. Essa máquina está com a porta 30 tá aberta? Tá, o teste 2 passou. Essa máquina pode receber uma conexão externa? Na porta 80? Pode. Então passou. Eu. eu garanto agora que as coisas que eu pedi para ser profissional nessa máquina, elas, estão, elas acontecem. Tá? Então, eu consigo, de uma forma mais tranquila, que esse ambiente passe automático. Que ele seja atualizado de automático. Ou seja, na hora do shell shock, por exemplo, eu posso fazer. Depois que eu atualizei, eu faço um teste. Eu consigo entrar no shell? Eu consigo dar comandos? Eu, eu, se eu der o version, a versão está diferente do que estava antes? Então, eu tenho que criar testes para garantir que o que eu pedi para provisionar de fato, aconteceu. E você está tranquilo, a coisa pode automaticamente passar. E, então, se isso aqui aconteceu, você pode, no processo depois do teste, destruir essa máquina. É muito dinheiro, né gente? A gente está fazendo em cloud, é né, uso por hora. Quanto, quanto, mais, quanto mais rápido você destruir essa máquina, melhor. E aí depois você tem o OIT, que basicamente é um ambiente que é igual ao PROD, ou seja, PROD não é destruído, né? A gente não faz PANIC SERVER aí. Fake serve é quando você pode destruir e reconstruir seu ambiente a qualquer momento. já é um outro nível de maturidade. Se a gente não tem LinkedIn serve ainda, o, o servidor -se de prod vai estar lá no ar o tempo todo. Então, ele não vai ser recriado do zero como foi o teste. Então, você tem, que, você tem que simular a convergência, que é uma máquina que já existe recebendo o código e convergindo para aquele estado que você quer. Então, isso é feito em startups. Tá? E aqui você pode fazer outros testes, que são testes relacionados a dados Ah, os dados que estão aí eu consigo acessar, eu consigo fazer uma consulta no banco de dados E por aí vai Então tem outros testes que você pode fazer aqui, e se tudo isso estiver ok, vai para a produção Ou seja, se tudo isso aqui passou no que tange em estrutura Eu não tenho medo nenhum de ir para a produção, eu posso deixar automático Algumas pessoas mais cometidas, eu sou em nela, delas, deixam aqui no, no meu pipeline um botão aqui Só um botão eu, quando passo, alocação, tá pronto, eu passo a chamar uma está pronto para entrar em produção. Eu só preciso dar uma última olhada, ver se está tudo certo mesmo, e clico. Na hora que eu clico, ele coloca em produção. Ou seja, tem interação humana? Tem. Mas não interna, interação na console. A interação é só para visualizar que está tudo ok. Eu clico e a máquina continua aplicando isso em produção automaticamente. Tá? Esse é o modelo que eu estou usando e uma das pessoas usam. a gente vai deixar aí para pra, pra, pra, sem botão. Mas a gente chegou a isso também. E aí uma pergunta polêmica, que eu como meu tempo está escasso, eu vou deixar essa polêmica depois para a gente começar. Já que a gente tem que testar, tem que ter TDD para isso ou não? Eu acho que não e depois a gente discute. <risos> eu acho que não, nem teste força, depois a gente discute. Tem um deleza. Depois de testar pra própria E aí é solução para teste, né? Quais, quais são os fatos aqui de de teste né você tem uma abstração que permite que não deves pessoas que não são desenvolvedores, criem testes porque a primeira vez que eu cheguei pro o meu time lá acessando de mim falei galera então, a gente vai ter que fazer código aí ela massa está então, massa tem que atualizar automatizar né a galera já ficou meio assim né? código vai automatizar e quando eles viram o resultado disso eles ficaram felizes quando então eu falei não gente agora a gente vai fazer teste que é código que tem que testar eles colocam dessa altura não nossa, já quer que eu faça código ok mas quer que eu teste também <risos> Aí eu falei, não, tem que testar, tá? A galera ficou com medo, achou que era um negócio mirabolante, que eu ia ter que voltar a fazer aula de engenharia de software, que eu ia ter que matricular dono na faculdade, não, falei, não cara, calma, tem uma abstração, é um negócio muito mais fácil, eu vou mostrar para vocês que é muito fácil fazer o teste no futuro. Né? Tem, tem opções escritas em Ruby, Python, tem uma boa documentação e uma facilidade de execução de testes automatizados é incrível. Eu vou mostrar para vocês como é difícil fazer. Isso é, criar um teste no futuro. Você cria um arquivo desse jeito mesmo, um arquivo em branco. Teste, esse é o caso do teste info, né? porque o teste precisa ter esse prefixo, teste ou da... alguma ah, é coisa. mytest.py pai dentro do arquivo só tem isso aqui. Eu defino o nome, o teste, né? E aí esse teste é do tipo package, ou seja, eu vou testar um pacote. Basicamente eu, eu, eu crio um objeto aqui né? baseado no nome GiniX, do pacote, e me pergunto, o pacote de NX está instalado? Esse é o primeiro teste Aí o segundo teste é A versão do GMIX começa com 1.2 É o segundo teste E depois, para executar, eu só preciso instalar o, a biblioteca o Teste Infra E roda esse comandinho aqui Do conexão SH na máquina Digo qual o IP que eu quero testar E passo aqui Isso aqui eu posso rodar da minha máquina Não precisa rodar do CD nem nada, eu rodo da minha máquina Eu consigo rodar, conectar, ele vai conectar vai entrar nessa máquina e vai perguntar essas coisas. Ele falou, ô, máquina, máquina de chip, você tem internet instalada? Tenho. Qual é a aí? Começa com o ponto 2 e as respostas ele mostra na sua tela. Na tela do seu computador. Passou, não né? tá, É muito difícil. Fazer o Só faz quem não quer mesmo. Pelo amor de Deus. E aí as ferramentas, essa que eu mostrei era o teste Insta a segunda. né? Tem o server spec que é o mais usado, mas em Ruby e a galera do meu time cola em Python, a galera aqui opção em Python. Porque a gente queria estender a ferramenta, então já queria estar numa linguagem que seja mais próxima do que gente fazia Mas o é a mais utilizada Sim. Eu gostei, por mais que teste infra, não só o fato de ser Python, mas eu gostei mais de teste infra tem mais, a, a comunidade está mais ativa no teste infra do que o server spec ultimamente Tem um Spec que é parecido com o Cyberspec, só que é mantido pelo chefe E tem o beaker, que é mantido pelo puppet então, então, como tem só dois estudos de mim aqui, eu sei que ele sabe de novo. Estou dizendo precisa de mim Alguém que tem um pé de estudos de mim, ele sabe de novo. vou pular essa parte.